seguir com os vídeos semanais, e o tema da semana é mamoplastia redutora. Mamoplastia redutora nada mais é do que redução de mama. Mamoplastia, ou seja, plástica na mama e redutora redução, uma plástica na mama com a redução da mesma. Ela está muito relacionada àquele excesso de peso causando alteração postural, então o paciente muda o seu eixo, e fica com não, dor na não. coluna é, muitas vezes pode estar relacionado a até hérnia de disco, aí o porquê se justifica dos ortopedistas, quando o paciente tem muita dor na coluna principalmente cervical, encaminhar para a cirurgia plástica para avaliação da redução da mama como auxílio nesse tratamento da, da dor na coluna. Eu sempre digo para os meus pacientes que não é o um fator preponderante, ou seja, reduziu a mama, acabou com a dor na coluna. Porque os homens têm dor na coluna e não tem mama grande. Então isso está relacionado a uma alteração postural. Ele está com uma postura encurvada por causa do excesso de peso. Reduzindo o excesso de peso da mama pode melhorar a postura, mas necessita dessa reeducação postural global. A paciente tem que ter esse entendimento que não é só reduzir a mama. É, resolver os seus problemas. Aí o porquê dessa cirurgia ter saído até do rol de procedimentos da MS, ou seja, muitas vezes os planos de saúde não cobrem mais a redução na mama. Por que, que ela está relacionada a esse excesso de peso muitas vezes? Aqui nessa foto vai ficar claro isso então, aqui é a anatomia da mama, foi feito um corte na mama para vocês entenderem bem. Então, a mama tem um tecido glandular, que é essa parte que direciona o produto, que é a produção do leite, propriamente dito, e tem essa parte amarelinha aqui, ou seja, a mama tem glândula e tem gordura também. Todo paciente que ganha peso, a mama cresce. Então, ah, doutor, ganhei 10 quilos, 15 quilos e notei que a minha mama cresceu muito, pesou e caiu, por causa disso. Porque a parte gordurosa da mama aumenta de volume e essa mama tende a pesar e cair. Tratar esses pacientes, operar quando ele está acima do peso, a gente pode até reduzir essa mama, como eu disse, no auxílio do tratamento da dor na coluna, no auxílio para ela começar a ter facilidade na atividade física, porque com o peito desse tamanho eu não consigo nem correr, não consigo fazer atividade física, então eu queria operar a minha mama. A gente pode até operar com o paciente acima do peso. Só que se ele perder peso depois, eu montei uma nova mama com o volume de gordura que ela tem ali. Se ela perder peso depois, o que, que vai acontecer? Essa gordura vai diminuir, a mama consequentemente vai reduzir também e ela pode cair de novo. Então o momento ideal de fazer uma mamoplastia redutora é no momento que ela considera satisfeita com o seu peso. A não ser que o paciente tenha muita consciência de que se eu perder peso depois da cirurgia, minha mama vai cair muitas vezes eu tenho que retirar a pele, porque vai ficar com pele sobrando. Então a gente orienta isso. Tá joia? Espero que tenha sido claro nesse ponto. Outra coisa, cicatrizes. Qual é a cicatriz que precisa fazer para fazer uma mamoplastia redutora? Quem descreveu isso muito bem, foi um que fez a técnica que a gente, a maioria dos cirurgiões plásticos, não só no Brasil, mas no mundo faz, essa mamoplastia em T, foi o professor Pitangui. Então, a gente precisa, muitas vezes, aquela mama caída com a base larga, com essa marcação aqui... É, que a gente chama dos três pontos de pitangui, a gente faz uma espécie de uma pirâmide e fecha essa pirâmide, a gente consegue estreitar a base da mama e fazer a elevação dela. Então essa é a marcação que a gente usa do pré-operatório. Esse é um pedículo descrito pelo professor Yassi, que quando a gente quer preencher um pouco a parte superior da mama, a gente deixa esse segmento aqui de baixo, e coloca ele lá em cima para preencher a parte superior e dar um volume nesse polo superior da mama semelhante ao que os implantes fazem também. Mas eu sempre digo para os pacientes que não é a mesma coisa que colocar uma prótese, porque é um tecido dela. Então a gente preserva esse tecido, coloca lá ele preenche um pouco no primeiro momento, principalmente quando a mama está bem inchada, mas com o tempo esse tecido tende a descer um pouquinho e até perder volume como a mama do natural, né, como a mama que vai perdendo a glândula, vai ficando mais gordurosa, então só para ter ideia, mas é possível fazer esse pedículo também de assim para trazer um pouco de volume. Qual que é a cicatriz resultante então dessa marcação aqui e essa marcação ao redor da areola? É então, uma cicatriz ao redor da areola, que a gente levantou essa cicatriz, colocou ela em cima desse ponto A aqui, então uma cicatriz ao redor da areola, uma cicatriz reta, que é da junção dessas duas partes aqui a gente junta e tem essa cicatriz aqui e a cicatriz no sulco mamário a cicatriz embaixo da mama que é a cicatriz aqui nessa resultante dessa incisão desse corte que a gente faz na prática a gente chama isso de mamoplastia em T que fica como se fosse um T invertido então essa é a mamoplastia clássica tipo pitangui que o tamanho da redução e o volume que essa mama vai ficar vai depender do que o paciente deseja de volume Sim. e de acordo com o tanto de tecido que a gente tem que retirar. Então, a mama muito grande quer reduzir bastante, a gente tira mais tecido e, consequentemente, a cicatriz tende a ser um pouco maior. Uma paciente que quer reduzir pouco a mama, a tendência é que a gente retire menos pele, precise retirar menos pele, e consequentemente, as cicatriz são menores sensibilidade é outro ponto nas regiões da incisão tende a ficar com menos sensibilidade mas o um ponto fundamental que é, sempre gera dúvida é a sensibilidade com relação ao mamilo com relação ao biquinho do peito só de ter feito aquela incisão ter feito aquele corte naquela região seja diminui um pouco a sensibilidade mas outro ponto importante é o tanto que a gente precisou elevar esse biquinho então, quanto maior a mama, quanto mais cair dessa mama e mais eu tive que mexer para levar esse bico, mais alteração de sensibilidade que o paciente pode ter. Outra coisa é o que a gente chama de pedículo, é o retalho, é de onde a gente vai manter a nutrição daquele bico para levantar ele. Então, de acordo com o pedículo que for feito, a gente também pode ter essas alterações de sensibilidade. A amamentação. Eu reduzindo a mama, eu vou conseguir amamentar meu filho? Eu fiz a plástica de, de redução, eu nunca mais vou conseguir amamentar. Como fica isso? Tudo leva em consideração é, diretamente proporcional ao grau de redução da mama. Então, mesmo que a gente faça alguns retalhos que mexam nesses ductos, é, os trabalhos mostram que, com o tempo, esses ductos são recanalizados, eles são refeitos e o paciente volta a conseguir amamentar. Mas que tanto de tecido mamário que retirou, que tanto que reduziu essa mama, isso vai ser diretamente proporcional a essa capacidade de, de amamentação. A gente vê pacientes mais velhos que têm uma mama muito gordurosa, tem pouco tecido glandular, ou seja, a capacidade dela de amamentação já é pequena e a gente ainda reduz essa mama, vai ficar menos tecido mamário ali e o potencial de amamentação é menor, mas pacientes jovens, que faz essa cirurgia, que tem bastante glândula, no geral a gente não vê prejudicada o potencial de amamentação dos pacientes. O resultado estético dessa cirurgia, o paciente sempre quer reduzir a mama, quer levantar bem e quer que a mama ainda fique durinha, que a mama fica firme. Então a gente diz que se o paciente tem bastante glândula, tem esse tecido mais firme, reduzir não vai alterar tanto assim. Então ela pode ter um resultado estético mais harmônico, mais bonito, mas querer aquela mama durinha, aquela mama firme ainda com o colo bem desenhado, a gente muitas vezes só com a redução de mama a gente não consegue isso. Aí o porquê é da gente vir da mamoplastia com o implante. Então às vezes é possível a gente reduzir a mama e ainda colocar um implante de silicone para ter esse conceito estético que o paciente deseja que é a mama mais em pé, firme e com o colo mais desenhado. A gente, por mais que diga que não, eu vou fazer uma prótese, eu já ouvi cirurgiões plásticos dizerem isso de pacientes que vêm no nosso consultório, ah, mas eu fui no outro doutor e ele falou pra mim que com o próprio tecido da mama que eu tenho, ele consegue fazer, desenhar como se fosse uma prótese. Eu concordo que no primeiro momento fica. A gente consegue fazer colocar aquele pedido que eu mostrei do professor Liassi, a gente consegue preencher esse polo superior da mama, mas a tendência com o tempo é que esse tecido calha, é que esse tecido perca um pouco de volume com o tempo e você perde esse resultado estético no que diz respeito ao polo superior, no que diz respeito ao colo, a mama mais cheia nesse polo superior. Então, quando o paciente tem esse desejo, a gente indica a redução da mama, mas associa pode associar o implante de silicone, ok? É, procurei ser breve nessa, nesse vídeo só para jogar alguns esclarecimentos das dúvidas mais frequentes no consultório e caso você tenha outra dúvida entre em contato com a gente, tá joia? pelo nosso site, pelo Facebook, pelo canal do Youtube onde a gente está colocando esses vídeos ou pelo nosso Instagram, muito obrigado.